Olá meus amigos da Youtube, como vocês já me conhecem, eu sou o Absalom Dias Maia. Eu quero vos agradecer, por vocês tomarem o vosso tempo, em ver os meus vídeos. Agradeço também, os vossos comentários, e os gostos dos vídeos que vocês deram. Continuem a ver meus vídeos, e deem gostos, e compartilhar com as vossas redes sociais. Deem um subscrever ao meu canal, para me ajudar a divulgar os meus vídeos, e muito obrigado meus amigos, e primos também, alguma coisa em que eu possa ajudar, digam-me, a mim, e eu ajudarei, no que possa ser preciso, um grande abraço, do vosso, primo, Absalom, Dias, Maia.